Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Eu estou fazendo uma coisa um pouquinho diferente. Vocês lembram dessa arte aqui que a gente tinha feito da última vez? Então, eu quis avançar um pouquinho com essa ideia de visualizar uma nova animação do Dogão, o clássico ali de 2005, é, na MTV, quando eu era moleque. Então, eu comecei a fazer ele em 3D pra ver o que que acontecia. Então, eu fui pro ZBrush, fiz ali o que você tá vendo aí, que é uma, é uma bolota, e comecei a... Tentar fazer alguma coisa ali é, Na verdade, é, o meu maior propósito Aqui com esse dogão Era treinar um pouquinho mais do, Dos processos do 3D Porque tem alguns processos que eu já fiz uma vez ou outra Mas eu não, eu não treinei eles Com tanta frequência pra conseguir aplicar De forma... É, consistente. Eu quero dizer que eu entendo as etapas de retopologia e de rig facial, né, de construir um rosto que pode se mexer, que pode ser animado. O problema é que eu não faço isso com muita frequência, né, eu fiz um rosto animado faz muito tempo que eu não faço. Então, eu queria me propor a pegar aí o, a figura do dogão que eu tinha desenhado ali, tinha feito um design um pouquinho mais é, meu, bem pouquinho meu, eu fiz alguma adaptação ou outra, e eu queria transpor aquela visão. Para o 3D, que é uma coisa que eu acho que ninguém nunca fez até hoje, assim, porque ninguém liga pro Dogão. Então eu prossegui aí fazendo os olhos, a cara dele, o negócio todo aí do Dogão em 3D no ZBrush, porque eu queria treinar todas as etapas que vem depois disso, na verdade. Essa é a parte que eu fiz até algum tempo atrás, lembra? acho que foi no ano passado, esse ano, eu praticamente não trouxe 3D no canal, porque eu tava meio assim, tá, eu, eu, eu consigo dar uma modeladinha no ZBrush, eu consigo fazer o um modelo 3D, e eu sei fazer também aquela parte de low-poly com hand-painted, só que tava faltando... A união desses poderes, e, e é o que faltava pra conectar essas duas áreas de interesse aí, essas duas etapas do 3D, era justamente é, é, a retopologia e o rig facial. O rig, pra você que não sabe, é. Encontrar maneiras para animar o rosto né, criar controles para poder fazer a animação, o rig é uma etapa anterior da animação, no sentido que você vai preparar tudo para que ela seja possível, uma das formas que eu lembro né, que eu lembrava, que eu conhecia de produzir é, um, uma estrutura facial para isso, era com a construção de blend shapes ou, ou shape keys, que é o nome do, no blender disso né, que são é, estruturinhas que você vai criando ali, né? Você vai, na verdade, pegar o rosto, modificar ele um pouco e aplicar aquela deformação. Ele vira basicamente um slider e você consegue aplicar aquela, aquela deformação ou não. Vale mencionar que essa ferramenta que eu usei aqui para fazer a sobrancelha foi a dica do André Kikumoto, que a gente entrevistou lá no, no canal da Escola Revolution. Dá uma passadinha que ela foi um, foi um dia muito legal lá no Blender, uh, esculpindo com ele lá. É, e ele, ele que passou a dica desse guismo aí pra fazer essa... Eu não teria feito essa sobrancelha tão fácil assim de forma nenhuma. Depois eu volto também pro ZBrush pra fazer um pouquinho mais de detalhes nesse dogão, fazendo pelos e outras coisas. Mas aqui tá praticamente pronto, eu quero mostrar pra vocês... Eu, eu não salvei o, o processo de retopologia uh, enquanto eu fazia, porque eu tava morrendo de dúvidas. Mas eu sabia que eu precisava preservar os loops, então eu quero mostrar essa imagem pra vocês de como que ficou a retopologia. Topologia, basicamente deste modelo aí do dogão Que você tá conferindo neste momento Antes disso, vale mostrar que eu também fiz um casaco aí pra ele Mas eu só fiz essa parte superior do corpo mesmo E dei um pouquinho, uma bela leve ajustadinha Na cara dele, é só isso aí Vamos ver como é que ficou a retopologia Então galera, a retopologia ficou assim Eu abri este modelo 3D que eu tinha feito no ZBrush Dentro do Blender Eu poderia ter feito essa etapa de modelagem Dentro do próprio Blender? Poderia, eu quero fazer essa transição É que eu tô mais acostumadinho agora com as ferramentas do ZBrush Mas eu tenho certeza que eu posso me adequar Eu também me adequei, pessoal, a começar a usar O Blender é, 2.82 né? Que eu não tava usando E agora eu tô Tô, tô, tô na crista da onda é. <coughs> Então se você é um cara aí do 2D Você fala, Guilherme eu acho tão legal essa parte de escultura e tal. E eu quero muito também mexer com a animação, porque eu acho bonito, divertido, eu quero dar esse tipo de vida para os meus personagens, mas eu vou ter que aprender a fazer esses, vai. <risos> o que eu tava discutindo, né, na verdade o que, eu, o que eu estava ouvindo do Igor Cato na live que a gente fez lá pro Utopia Connect, foi um evento fechado aí, uh, com um monte de artista, né? o Igor Cato que também trabalhou em God of War 4, lá na Santa Mônica Studios, na Califórnia, junto com o Rafael Grassetti o, e o... Cálculo long, cheio de brasileiros mexendo, botando a mão na massa no 3D lá, uma galera que me inspira demais uma coisa que ele falou aqui, é retopologia é um negócio que você aprende e que passa a se tornar mais natural com o tempo mesmo, é igual tantas outras coisas do 2D e do desenho que eu também tive que engolir aprender a fazer e dar um jeito, assim como é a perspectiva que você está fugindo todo esse tempo né? eu sei, então se você nunca ouviu falar em loops esses são os loops, tá vendo essas, esses, esses arcos aqui coloridos ó, que eu fiz esses são os loops, você pode ver que é, é, é de, um, de um lado oposto de uma face né? Você consegue fazer um caminho Que faz né, uma, uma volta completa Pelo personagem, dá a volta lá do outro lado E vai até aqui, então de um lado oposto A lado oposto você consegue fazer isso Por exemplo, tem lugares aqui que não tem Os loops não batem, ó, por exemplo Se eu for sair daqui pingar nesse lado da face, pra pingar nesse lado, pra pingar nesse lado, pra pingar nesse lado, nesse lado, nesse lado, nesse lado, o loop vai vir por aqui e ele provavelmente vai cair lá do outro lado da cara dele. Então esse loop tá vindo de fora a fora. Mas você pode ver que tem aqui o um negócio, né? Tipo, vamos imaginar se a gente tivesse começado essa seleção daqui. Ele ia vir pra cá, pra cá, pra cá. O lado oposto agora tá aqui, que tá aqui, que tá aqui, que tá aqui, que tá aqui, que tá, aqui, que tá, aqui, que tá vindo pra cá. Certo? Então essa, essa ideia de tentar medir, né, entre faces, que estão justapostas assim, né? Que esse vai pingar no lado oposto, no lado oposto você consegue ir imaginando o fluxo desses shapes, né? Aqui também, ó, esses loops aqui, ó, eles vão cair aqui dentro do nariz dele para ir lá pro outro lado. Eu gostaria que no nariz tivesse um loop, né? Então, que aqui. Tivesse vindo para cá, o lado oposto é esse. Então, tem vários loops dentro desse personagem. E lembra para que, que servem esses loops, né? Eles servem para ajudar, para guiar a deformação que essa malha 3D vai ter. Se você não tem esse loop aqui no lábio, quando você tenta puxar um sorriso nesse dogão aqui, se a gente fosse levantar essa bochecha dele para cá, a deformação da geometria aqui não ia funcionar tão bem quanto funciona. E olha que. É, talvez aqui deveria ser diferente, deveria ter alguma outra solução acontecendo ao invés de eu, disso, né? Eu ainda tô aprendendo essa parte, tô revisando. Então, esse projeto foi muito pra aprender um pouco mais sobre isso, pra me botar pra treinar esse tipo de coisa. Então, o loop da máscara, o loop dos olhos, um loop nasolabial, o, o, vários loops aqui pra boca, um dentro do nariz, essa galera aqui que fica meio perdida, mas é assim mesmo, vários loops aqui pro pescoço. Então, foi um grande treino, uma grande de forma de praticar este dogão aqui, essa parte de retopologia que eu, eu, eu tô. Eu, vocês vão ver em um próximo vídeo uh, que eu andei estudando ainda mais também. Isso daqui já faz um tempinho que eu fiz, mas uh, vamos continuar avançando, que eu quero mostrar para vocês como que este projeto está mais agora. Vamos lá. Então, galera, eu acabei voltando para o ZBrush depois. E eu fiz uma modelagem por cima ali de outros detalhes em cima do rosto desse personagem, disso daqui, né? Eu, eu peguei aquele brush, o, o Dan... The Standard lá, que é aquele que faz... Ele normalmente é usado para fazer vincos, né? Vincos bem fininhos, assim, que são muito bons é, para tipo, dobras do olho, essas marcações assim. Mas se você apertar o Alt, que inverte a direção dele, ao invés de fazer um vinco, ele vai fazer uma protuberância fina. Então eu fui fazendo isso aqui, né, no, no rosto dele, para produzir pequenos pelinhos, então eu fui penteando ele manualmente mesmo assim, sem muita preocupação, a minha ideia não era fazer um, um padrão super preciso de pelos e tal, eu só queria ter alguma coisa acontecendo, um pouquinho mais de informação, e aí o que é legal, como eu já tinha aquela topologia é, prontinha, eu consegui fazer o mapa, o mapa UV, e eu transformei essa informação extra aqui, eu consegui fazer um bake, para transformar essa informação toda de geometria numa imagem, que agora tá. Então, o meu, o meu custo de processamento pra esse nível de detalhe aqui neste modelo é baixíssimo. É uma imagem que tá fingindo essa geometria com luz e sombra usando um normal map, né? Um mapa de, de normal aí, que é maravilhoso, é muito legal. É o que me deixou super animado assim com. Com 3D também É que existe uma lógica 2D ainda Em tudo que tá acontecendo aqui Então, eu fiz esse mapa, você pode ver que aqui ele tá com um problema no queixo E era que na hora que eu fiz o mapa ao ver Um vértice ficou para fora do negócio Ficou tudo, tudo bugado Então, mais uma etapa que eu queria Ainda aperfeiçoar um pouquinho mais Que era conseguir Unir aquela escultura bonita Do ZBrush com esse mundo Do low poly, que é o que eu conheço Mais também no, dentro do Blender Então eu fiz essa união Através de um bake, de um mapa De normal aí, e eu acho que Ficou ficou para as minhas intenções Aí depois disso, o que eu Poderia fazer era pintar A textura mesmo do personagem As cores do dogão, e isso Eu tenho gravado em vídeo. Então aqui Já é dentro, dentro do Blender no novo, no novo modo de exibição que tem lá dentro que é um renderizador em tempo real chamado Eevee que é maravilhoso como você pode ver ele tá configurado aqui em cima né nessa janelinha ali que tá renderizando tudo isso então praticamente em tempo real, como se fosse um jogo E aí você pode ver na esquerda como que o mapa né Quer dizer, na esquerda era mais ou menos aqui Como que esse mapa tá ficando Como que essa textura tá ficando No final das contas E eu consigo pintar basicamente já com luz e sombra Às vezes atrapalha Mas às vezes ajuda Eu consigo meio que conf conferir Essas cores, dar uma olhada nelas de novo Então é um tipo de coisa que eu não conseguia fazer antes né Eu não conseguia ver Esses detalhes mais uh, Refinados que eu tinha construído com esse mapa né, vindo do, do modelo 3D mais complexo é, e pintar junto ao mesmo tempo, pra mim é tudo novidade que eu tô gostando muito de fuçar aí com o Blender 2.8. Na verdade, outra coisa que a gente vai fazer aí nesse processo, que eu queria também mostrar pra vocês, é um mapa de especularidade e glossiness. Então, o, é, né, o material que você constrói, a, o, as especificações desse material, o quão brilhoso ele é ou não é, coisas que a gente viu também no... no na... Nas aulas extras do curso de pintura é, A gente conversou muito sobre especularidade E essa especularidade, esse nível de especularidade O quão brilhoso ou o quão opaco né, Fica o material É... Isso a gente define usando também uma escala Dá pra fazer isso no mapa, pintando de preto ou de branco Eu vou mostrar aqui pra vocês como que foi feito esse pedaço também Então aqui, ó, mais ou menos, eu fiz um mapa novo E ele, você pode ver que ele tava todo brilhoso ali E aí eu fui escolhendo os lugares que eu queria que tivesse um brilho bem mais forte Então no nariz, na beira dos lábios, dentro dos olhos ali E eu consegui também tirar um pouco do brilho das sobrancelhas Que eu queria que a sobrancelha dele não ficasse tava muito plástica a sobrancelha dele. Eu também achei que ficou meio clara e eu pintei ela mais de preto aí. Mas aí você consegue ver, né? Como esse brilhinho especular na beira do lábio e na ponta do narizinho ali já tá funcionando. E eu consigo pintar junto com isso. É muito legal, cara. É como se fosse uma escultura liberdade ali que eu tô pintando por cima, vendo todos os efeitos de luz e sombra aplicados ao mesmo tempo. É bizarro. É bizarro mesmo. Eu tô, assim, muito surpreso com, com essa, esse renderizador novo em tempo real aí do, do Eevee. Uh, um pouquinho depois disso, eu fiz um dentinho aí pra ele e tal, mas eu dei uma parada e eu pausei. Né, Guilherme? Faz umas semanas que você não... Você ficou duas semanas sem aparecer, Guilherme? Então, eu não tava... É, fazendo nada, eu tava fazendo muita coisa, mas eu fiz muito pouco vídeo. Então foi mais ou menos isso daí que aconteceu. Então o modelo pronto naquele estágio ficou mais ou menos desse jeito aqui. Eu tirei algumas fotinhos dele aí numas poses. É, bem parecidas com a da animação, né? Que eu lembrava. Fiz essas fotinhos, coloquei esse tipo de padrão de iluminação aqui. Trouxe o casaco dele só pra compor a cena mesmo. E eu deformei o rosto dele usando as ferramentas de manipulação dos, dos vértices mesmo. Eu manipulei os vértices e deixei assim. E eu falei, ok. Eu preciso fazer um rig facial só pra tentar dar uma animadinha nesse rosto. E ver onde é que eu consigo chegar com isso daqui. É, então eu voltei. Pro Blender e comecei a fazer Deformações um a um e eu vou mostrar Isso pra você agora é. Então aqui tá o dogão, só que né, vamos, vamos ligar aqui os. As, uau, né, luzes Ah, que beleza, você consegue ver que ele até tem Um bloom aqui, né, ele tem uma Ele dá uma vazada, né, ele dá uma Tipo esse gradiente que tem atrás de mim, ele dá uma, uma Explodidinha pra fora, e aqui tem o dogão O que que eu fiz? Eu, eu criei aqui, ó Você pode ver que são os shape keys Shape keys são o que? São várias deformações Que eu fiz na, nessa nessa estrutura 3D. Como é que ele funciona? Você primeiro estabelece qual que é a base, qual que é a forma natural deste rosto aqui. Então essa é a forma natural do, do modelo, como ele estava feito, né? Você pode ver que a topologia é bem simplificada, mas tá tudo aqui. E o que eu fui fazendo? Eu fui escolhendo alguns desses, da, é, dessas é, partes aqui. Também eu, eu posso usar né, o modo de escultura mesmo, para fazer deformações mais suaves, com mais facilidade. Eu fui usando a mistura dessas ferramentas, o modo de edição e o modo de escultura do Blender mesmo, para conseguir construir Pequenas ediçõezinhas Então eu fui aqui e puxei um sorrisinho nele E aí eu fui do outro lado E só espelhei essa mesma edição O legal desse modelo ser simétrico é isso Você consegue é, copiar Essa deformação aqui e espelhar Pro outro lado, porque ele tem a, a, Esse ponto a ponto dos dois lados do rosto É muito legal mesmo E aí eu fui fazendo várias é, de, é, né, expressõezinhas faciais aqui Levantando só a parte de baixo das pálpebras Levantando uma das sobrancelhas Esse aqui é na pupila Então nem era para deformar isso daqui Mas é no, no, no olhinho dele Aqui acho que... né É, tava assim é, Então aqui a pupila grande ou pequena O olho abrindo Desse jeito A sobrancelha mais brava é, esse daqui é a boca aberta, que eu fiz também, eu tive que fazer uns dentes aqui, né, eu, eu, eu não tinha pensado nisso primeiro, eu também ele não tem língua hoje, mas era pra ter, é... Senhor, isso aqui tá uma coisa, né? Quarentena. E aí, eu também fiz essa boca pra cima. O legal é que esse valor que você constrói, né? Isso daqui, ele vai criar, pra, como você pode ver aqui do lado, um valor de 0 a 1. Um. Mas você consegue modificar o alcance máximo e mínimo disso daqui. Quando você põe o alcance para menos 1, isso que era uma deformação que ia do, do natural, que era o 0, para agora pro 1, um, que é essa edição que eu tinha feito aqui, eu posso voltar ele para além do zero, para uma interpolação que ele imagina que seja o oposto disso. Então ele consegue ir para o menos um Muito interessante como que o, o programa faz essas, essas coisas. Esse daqui é um, é um que eu gosto muito, é o Puff. Eu lembro de ter visto alguns é, modelos 3D com essa, essa expressão facial, que é de encher a boca, né, de fazer assim. E eu fiquei, caramba, mano, isso é muito doido, eu preciso ter isso. Também nele aqui. Eu fiz ele dar uma levantadinha de dentes. Uh, de um lado e do outro, né? Tudo espelhadinho. Também fiz aqui um biquinho. <risos> e como você pode ter reparado, essas ed diferentes ediçõezinhas que eu fiz, separadas, elas se adicionam. Então eu consigo fazer o bico. E eu posso fazer o puff. E eu posso subir ou descer uh! essa boca <risos> pra cima ou pra baixo. Aqui o mouth up or down, ó. Então... É, você consegue adicionar esses valores. Isso é, é muito doido assim, é, é bizarro mesmo, é incrível como que funciona. Então eu, eu também fiz o M, que é tipo só ele amassando os lábios, né? E também aqui a boca mais para baixo ou mais para cima. Esses valores que vocês estão vendo que estão com cores diferentes são valores que estão com keyframes, né? Eu fiz keyframes para eles que estão aqui embaixo nessa linha do tempo, então eu fiz um protótipo de animação controlando esses valores aqui, eu vou passar devagarinho primeiro para você ver, então eu fiz ele transicionar para olhos fechados, a boca subindo, a boca abrindo e um protótipo de expressão acontecendo aqui, então se eu dar o play, a gente tem essa história rolando por aqui. Então, esse foi um estudo que eu fiz durante essas semanas que eu não tava tá, muito que postando vídeo, mas eu estudei bastante, eu fiz bastante coisa, eu produzi bastante coisa pro jogo que eu quero muito postar em breve. Se você já me acompanha no Twitter, você já sabe que temos uma personagem nova pronta que está pra entrar no próximo release aí do jogo, que vai ser a versão gratuita aí também, do Alpha 0.2. É, se você nunca jogou a primeira versão do jogo, dá uma olhadinha, entra no Discord do canal pra você combinar com alguém pra jogar, pra você ver como é que tá, mas, é, quer saber? Aguarda mais um pouco, porque o próximo vai, nossa, a gente mudou todo o sistema de combate, a gente mudou tudo que tá acontecendo lá. Guilherme, pra que que você tá estudando esse negócio? E eu vou falar pra vocês, galera, não sei, sabe, é, eu tenho cada vez mais reforçado essa, essa política na minha cabeça, é, de que, tudo vale a pena aprender como você vai usar e onde você vai aplicar você às vezes só vai perceber se você souber como usar Sabe? Às vezes você não vai conseguir prever como que você vai utilizar um conhecimento. Mas se você tiver aquele conhecimento, você pode imaginar onde aplicar ele. Uma coisa que eu quero fazer é uma animação curtinha. Eu queria, na verdade, fazer um trecho de uma música que não tem clipe. Eu, essa era a minha, minha ideia a principal, assim. Fazer isso daí e ver, e ver se cola, ver se tem alguma diferença, se alguém lembra disso. Ver se a gente consegue espalhar. É, eu não sei, essa ideia da gente... Trazer de novo animação e coisa pra clipe brasileiro. Não que não tenha... Eu lembro de um exemplo muito legal, né? Que é a Combo Studio. Maravilhoso pessoal da Combo Studio. Tive o prazer de conhecer ali o, o Mendonça também. Lá no, no evento da, do Manhide, O Fernando. É, foi mar... ah, foi muito bom. E eu, eu tenho certeza que eles estão fazendo muita coisa legal também. Aquele clipe do MC Coringa que eles fizeram ficou maravilhoso. E, e eu sinto que... Ah, eu não sei. Eu, tô, eu, eu quero... Eu, eu queria ver mais disso, sabe? É, ver mais de um movimento musical com personagens e coisas assim. Eu acho que tem muito mais... Tem, o que tem de gente qualificada pra fazer isso é, é um número besta, né? Eu tô aqui metendo as caras só pra a, fazer uma homenagenzinha um negócio aí da infância, né? É, não tem nada a ver com o negócio de furry, não tem nada a ver com isso. É, tá bom? <risos> Então, em próximos conteúdos, espere aí pra ver um pouquinho mais desse dogão uh, mais animado. Enquanto eu estiver aprendendo, eu vou continuar mexendo nesse modelo. Guilherme, você vai fazer o resto do corpo, você vai fazer ele animado... Não sei, eu vou ver até que ponto isso vai me ajudar a aprender E aí eu vou, eu vou fazendo Então daqui, daqui a pouco tem muito mais coisa Eu vou trazer um pouquinho mais de 3D pro canal é, nesse período Acho que no final das contas o 3D ele parece matemático Mas ele, ele é só mais técnico, né? Isso aqui não é programação ainda Então eu acho que a galera do 2D tem muita coisa pra aprender disso daqui, viu? Especialmente sobre animação e sobre... Então, mano... Se você ainda não, não foi picado pelo bichinho do 3D eu espero que esse vídeo tenha te dado alguma vontade de estudar um pouco mais esse assunto. É... Fica ligado que também o curso que eu fiz de Blender junto com o Sebastian Cavazzoli lá no meu, na minha... no meu, canal, do... no meu canal da Udemy, né? no meu perfil da Udemy lá, aquele curso que tem várias horas e algumas dicas minhas também para pintura lá. E... Vai entrar em desconto daqui a pouco, assim como todos os cursos que eu tenho lá. A próxima promoção é pra ser na Black Friday, mas eu vou antecipar isso, é muito longe, a gente tá todo mundo em casa, tem que ter uma promoção promoção nova chegando aí então provavelmente mês que vem vai ter uma promoção já entra no link aqui do www.br já garante o seu desconto lá clicando e reservando o seu e-mail lá que eu vou mandar para tu antes de divulgar aqui no canal porque quem sabe eu possa fazer um conteúdo extra pra lá, comentando sobre alguma coisa de shape que já tem né, no, uh, isso lá, mas eu acho que eu podia fazer um comentário usando o Dogão como exemplo também, um comentário muito mais detalhado, talvez construir outras expressões e dar algumas dicas de animação facial também lá, beleza? Então galera, a gente se vê no próximo, valeu e falou!